Nós estamos com a Tatiana Irt, ela é mãe de um garoto autista e ela vai conversar conosco, contar aí como é que é esse dia a dia, como é que se trata o autismo, como é que se administra. Enfim, vamos falar um pouco do autismo de uma família. Com seis anos a gente já tinha, nós notamos algo de diferente, né? aí fomos procuramos um neuropediatra, e daí, a partir dos seis anos até os oito anos, para ele fechar o diagnóstico, né? foi um diagnóstico tardio, né? mas aí ele fechou o diagnóstico de autismo de nível 1. Um. Como é que se é esse dia a dia, essa convivência com ele? Bem, ele é assim, uma criança excepcionalmente inteligente, é, tem suas dificuldades, como todos nós temos, seres humanos, né? mas ele assim é uma pessoa carinhosa, amorosa, e assim muito ele está sempre assim procurando se é, destacar se na parte tecnológica. Então, ele gosta da parte tecnológica porque os autistas sempre têm algo, né, que eles desenvolvem mais, né, como às vezes nos esportes, nas é, na parte é, teórica na escola o inglês, né, como também a parte da tecnologia. Então, o meu filho Gabriel ele é mais assim para a parte tecnológica mas a comunidade Rio de Rilma Frense, como é que ela está nesse engajamento quanto ao autista? Eu acho que tem muitas ainda, muitas barreiras a serem vencidas por, por nós pais e pelo, pelos próprios autistas, né? mas acho que a sociedade tem uma excelente aceitação né? e a questão do respeito, do, do acolhimento, né? que eu acho que é muito necessário para nossas crianças. É né? um problema muitas vezes genético, né? que já vem. De, de, da, da familiar, né? então assim, o Gabriel, o, o meu filho também, já nasceu autista, é uma condição, ele não vai mudar, certo? É a condição dele ser autista, né? então ele tem que ser respeitado pela condição de ser autista. Para mim, o meu filho é a minha eterna aprendizada, é o meu milagre, eu falo para todo mundo que o meu filho é o meu milagre, é o milagre da minha família. O meu esposo, eu e o meu esposo, nós crescemos muito com o Gabriel. Nós aprendemos muito, temos muitas dificuldades? Temos. Temos barreiras? Temos. Mas aos poucos a gente vai quebrando uma a uma. É questão de prática, é a questão de treinamentos, de terapias que nunca pode faltar para um autista. As terapias, os neuros, os medicamentos. Muitos pais, às vezes, assim, têm o um receio de medicar, sabe? Mas não têm o um receio, eles precisam. Pessoas, famílias que estão descobrindo, vão descobrir que tem, há um caso de autismo na família. Que mensagem você deixa? Não tenham medo Seus filhos são presentes de Deus São geniais São inteligentes Têm capacidade sim Por mais que Às vezes você a gente canse Ou pense que não Mas eles progridem Eles crescem E eles podem viver uma vida Maravilhosa Desde que nós pais Estejamos com eles Para tudo